Categorizada, como é que vocês vão? Aqui quem fala é o conteúdo de casa para proporcionar conteúdo para vocês... Tava andando pelo YouTube, né, como todo sempre, e apareceu um vídeo recomendado, o YouTube Rewind de 2015. Eu falei, ah, bora assistir, eu gostei do YouTube Rewind de 2015. Assisti o vídeo, fiquei mó feliz, deu uma, uma nostalgia da hora, mas eu me lembrei do YouTube Rewind de 2018 e de 2019. E eu me lembro que eu até falei assim, quando saiu de, do YouTube Rewind de 2019, de 2020 vai ser melhor. Mas, agora, olhando nesse momento em que tá rolando um monte de coisa, eu olho e penso que talvez seja pior. Os que moram debaixo de uma pedra e não sabem o que é o YouTube rewind, eu vou te explicar um pouquinho. Basicamente, é uma série de vídeos em que o próprio YouTube faz, no canal oficial dele, em que tem, assim... Como uma forma de retrospectiva do ano, pegando memes, assuntos que aconteceram nesse ano, tretas, essas coisas, e juntar em um único vídeo só, muito bem editado, por sinal. Então, parece que a cada YouTube online vai vindo mais pessoas do YouTube, enquanto as pessoas de fora também vem aumentando cada vez mais, então... Isso aí é o YouTube Rewind, todo ano tem YouTube Rewind, e a gente sempre espera uma magia incrível que sempre teve desde 2012. Mas, bom, agora que a gente já tem uma informação tecnicamente do que, que é o YouTube Rewind, eu vou te explicar. O início de tudo foi em que o primeiro vídeo do YouTube Rewind foi lançado em 2010, intitulado como Year in Review, que ficaria tipo ano em revista. É. Que foi publicada em, em dia 12 de dezembro de 2010 E também teve no próximo ano, 2011 E diferente do, de 2010 Esse aí foi apresentado por, por uma atriz barra cantora Chamada Rebecca Renner Que foi, entre aspas, a protagonista desse YouTube Rewind de 2011 E, bom nesses dois anos né de 2010 a 2011 foi um vídeo de lista sim igual ao de 2019 é. e em 2012 o YouTube ele começou a fazer vários takes irem irem para outros países juntar YouTubers eles foram criando uma magia incrível por causa disso que muita gente fala que o YouTube rewind um começou em 2012 mas isso aí se estragou em 2018. A partir de 2016, o YouTube ele queria dar uma lição de moral na gente. Sim. Tipo, parecia que ele tava querendo juntar e fazer coisas óbvias, algo que era para ser legal e eles estavam tentando mais dar uma lição de moral e botando coisas que não seria muito legal pro resto. Antes eles pensavam bastante no público deles, só que aí parecia que virou algo mais artificial, como não fosse algo tão legal. Claro que tipo, foi divertido a gente ouvir e ver tudinho, mas aquela magia foi se perdendo aos poucos. E em 2018 foi o cúmulo do absurdo ele continuava com, é, com aquela magia né, dos vídeos anteriores, todavia, a comunidade que assistiu o vídeo apresentaram uma reação negativa, criticando, e, principalmente das partes do Fortnite e do K-Pop, <risos> é, e por ter esquecido momentos marcantes na plataforma, por exemplo, aquela própria treta lá entre o PewDiePie e o T-Series. Poxa, mano, eles poderiam ter botado o PewDiePie e o T-Series pra brigar num ringue. Poxa, seria tão legal. E acabou que esse vídeo, né, de 2018, o YouTube Rewind, foi o mais odiado do YouTube. Sim, um próprio vídeo do YouTube foi o mais odiado, com mais de 18 milhões de dislikes. Depois que o YouTube fracassou, ele... Foi no YouTube Rewind A comunidade foi falando que era pra ele voltar Como antes de 2018 Mas o YouTube ele entendeu Errado em que era pra tipo Voltar antes de 2016 E o YouTube entendeu Errado e também a galera explicou Meio mal e Parece que o YouTube ele botou como era Lá em 2010, por isso O YouTube Rewind de 2019 Parecia muito com o primeiro vídeo Do Rewind e de 2011, e bom, por isso que o vídeo de 2000, 2019, né, foi tão decepcionante, mas, bom, onde é que é o ponto em que eu quero chegar? Agora que você já tem uma, uma linha pra saber o que que é o YouTube Rewind, o que que aconteceu pra galera ficar com raiva dele, pra não gostar dele, pra ter esse problema com ele, agora eu já posso chegar no ponto em que eu quero, YouTube Rewind de 2020. Sim, o YouTube Rewind de 2020 é bastante. assim. especulado no pessoal quando teve lá de 2019. Que o pessoal ficava falando. 2020 vai ser melhor. Hum, eu tô até com medo de 2020. E parece que o pessoal, depois que postou o YouTube Rewind, já passou aquele negócio decepcionante do YouTube Rewind de 2019. O pessoal esqueceu. Mas eu acabei me lembrando desse YouTube Rewind de 2020. Porque. Como todo ano tem, e ele fracassou nesses últimos dois anos, será que realmente vai ser melhor ou vai ser pior? Isso aí, uma, uma forma em que a gente já faz pensar, vai ser melhor ou pior? Mas tem um, uma outra coisa. O YouTube Homewide de 2020 talvez não seja aquela magia que a gente sabe que teve tá tem rolando, né, a coronavirus né, tá rolando também um monte de coisa, uh, o Anak Krakatoa explodiu, passou um, um asteroide raspando, talvez descobriram alienígenas, tá rolando tanta coisa, se você quiser pode assistir meu primeiro vídeo lá que eu dou uma explicadinha melhor, mas tá rolando tanta coisa em 2020 que tá... Tá deixando eu meio triste, juro pra vocês. E eu tô até pensando em fazer uma parte 2 daquele vídeo de tão, de tão surpreendente que o 2020 tá, é sério. E, bom, como isso aí tá acontecendo bastante a galera não tá curtindo muito esse YouTube Rewind... Né, desses últimos dois anos. Ah, talvez seja até ruim de 2020. Mas agora que eles não podem viajar para ir para outros lugares. Para poder juntar os YouTubers. Reunir eles. Que muitos querem ficar em casa. E que toda a comunidade do YouTube. Né, todo mundo que trabalha no YouTube está dentro de casa. <risos> pois é, até agora ninguém voltou. Mesmo se já tá tudo liberado. A empresa do YouTube dá tá todo mundo trabalhando em casa. E aquele bot continua ainda cuidando dos vídeos. Vídeos. e agora que eles não podem reunir ninguém como é que eles vão fazer para poder fazer o YouTube online de 2020 essa é uma grande pergunta que ficou na minha cabeça por bastante tempo e de um jeito ou de outro eles vão ter que ter porque parece que é a tradição do YouTube é cultura desse país é enorme do YouTube então a gente já sabe tem que ter ninguém sabe como é que vai ser mas eu tenho infelizmente duas opções no, no mínimo mesmo, pode ser que nem o do YouTube Rewind de 2019, mas, mas no, no máximo, no máximo, no máximo mesmo, tipo, se der parecido com o de 2018, parecido, não idêntico, ou pare, igual porque parece que a única opção que eles podem ter é fazer o YouTube Rewind que nem de 2019, que parece que eu acho que foi até feito por uma única pessoa, sério mesmo. Mas eles nos decepcionaram nesses anos e eu esperava que em 2020 não seja diferente. E eu espero que também melhore o YouTube Rewind. Eu não sei como é que eles vão fazer para o YouTube Online de 2020 Mas eu espero que eles Deem o máximo deles E pelo menos a gente vai entender Mas não é pra fazer aquela coisa Tão ruim lá, né, YouTube Sou eu de olho em vocês Mas, bom, muito obrigado Por me assistir até aqui E desculpa a minha frequência dos vídeos Eu precisava ter um tempo só pra mim Pra poder fazer o potencial Então, muito obrigado por me assistir até aqui Abraço, cara